Mandando, não é assim não, filho. Oxe, como é que é? Mandando? a mão na cabeça. Você tá mandando em quê? Por quê? Coloca a mão na cabeça. Por quê? Coloca a mão na cabeça. Ué, quem está apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Você é uma abordagem. Você é uma abordagem. Ah, Se você vai descer, você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando, bicho. Põe a mão na cabeça. Ué, como assim? Eu tô te dando uma ordem legal. eu tô o cara. Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na, na cabeça. Dá, dá, me... Não, beleza. Abordagem. Beleza, cara. Mas pra que me tratar desse jeito? Filmando aqui o meu rolê? Não, coloca Vai. a mão na cabeça Não é assim não, cara Que você trata as pessoas, coloca não Coloca a mão na cabeça Para de apontar a mão pra mim E aí, esse é o procedimento Coloca a porra da mão na cabeça Cidadão, obedeça, beleza? Vou tirar a camisa aqui, tá? Só pra, pra mostrar pra vocês que eu não tenho nada Não mano. Ó, tem nada, ó Só tô dando meu rolê coloca de bike Coloca a mão na cabeça obedeça. Vira, de costa. Vira de costas Vira de costas Vou virar de costas pra vocês, sim Vira de costas. Quatro, você aí, ó. Sim, você quer? Algemar. Algemar? Algemar! Oi! E resiste aí pra você ver o que você contigo? Oi, meu Algemar, por quê? Por que você não obedeceu a ordem legal que eu te dei? Oi? Meu, meu Deus, Deus do céu! céu. Só por isso! Eu posso ligar pra alguém ali então? Não, pai? seu celular vai com você, não Oi? tem problema nenhum, não. Que isso, cara? Ouviu aqui pra frente? Não, fica, não, não fica, fica na posição. Trás, cara? Fica na posição. Pelo amor de Deus, eu sou um trabalhador, posição. filho. É, eu sou vagabundo, eu tô aqui Uai. brincando. Mas por que você faz isso? Eu tô comigo, aqui brincando, cara. Eu tô aqui brincando. Ai, o que você fosse um vagabundo, filho? Eu sou um e vagabundo. Quem te chama de vagabundo aqui? Olha como você tá apontando meu chemão. Esse cara. é o meu procedimento. Meu se você tá segurando, cara. Não tem nada aqui, eu só tô você filmando, eu é como... tenho um canal no YouTube, cara, isso. só isso. que eu sou na essa Não, porque como BB essa onde, caralho? Mas eu como a, a gente, tem, a... A gente tá dando uma ordem simples para você, pra você.